Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e quero compartilhar com você, ideias para ganhar dinheiro seja online ou não, hoje que falar para você sobre uma profissão que surgiu, de uma necessidade e agora vem ganhando bastante espaço, no mercado de trabalho. Esta profissão é a de manutenção de celulares e tablets, mas aí você pode falar que esta profissão já existe, e, eu vou afirmar uma coisa bem interessante para você. Sim, já existe só que mal aproveitada. Como assim mal aproveitada você vai me dizer? Sim, pois a maioria dos profissionais que atual, neste mercado apenas trabalham na maioria das vezes, para a manutenção destes aparelhos, mas se esquecem, que é possível ainda remontar os mesmos aparelhos, e agregar valor aos mesmos com uma lucratividade bem maior. Você pode se especializar em consertos de placas por exemplo ou um conector de carregamento que é o defeito mais comum. Tudo depende da sua afinidade com o serviço, e aí você, pode se capacitar para atender o um mercado que tem muito a, oferecer pois segundo pesquisas existem pelo menos, dois celulares para cada pessoa no Brasil em média de uso, e na maioria das vezes, o celular quebra e a pessoa ainda, está pagando a prestação, por isso veja que pode ser uma, ótima ideia atuar neste segmento. Para você se especializar quero recomendar o curso para conserto de celulares. É só clicar no link aqui abaixo na descrição. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo de um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Um grande beijo e até mais.